Eu queria convidar agora o pessoal da Casa Fluminense, o Henrique, que é geógrafo, a Fabi, que é pedagoga. Eles estão hoje, vão começar o módulo 6, são os coordenadores do módulo 6 do nosso curso, cujo tema é incidência política com dados. É um enorme prazer receber a casa aqui hoje, eu sou um admirador profundo do trabalho que vocês realizam pela nossa região metropolitana. Né? seja na questão da mobilidade, da justiça climática, né? nas agendas locais. Então, para mim, e eu tenho certeza que para todos vai ser um prazer acompanhar esse módulo com vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos nessa. Tamo junto. Valeu, Igor. Prazer grande estar aqui. Quero muito agradecer o convite né, da Tereza, de todo o time da rede Favela, que eu também sou um admirador, um fã, a gente faz um trabalho disso de valorizar muito o conhecimento que vem do território. Eu acho que isso é uma coisa que a gente compartilha essa preocupação de como o conhecimento tem que emergir de baixo, e a gente tem que criar ecossistema, né, que, que que nutre, né, e compartilha experiências e que isso sim pode construir o é, bases por um motivo de cidade. né? A tal da cidade inclusiva, uma, a cidade que é, enfrenta a desigualdade, é uma cidade que tem protagonismo a partir das favelas, da, das periferias, e a Rede Favela faz isso há muitos anos e colhe frutos desse trabalho muito bacana hoje. Então, é um prazer estar aqui. Eu É isso, meu nome é Henrique Silveira, sou geógrafo, Sou nascido e criado em Caxias, na Baixada Fluminense, e hoje coordeno a, a Casa Fluminense. Estou aqui com a Fabi. Fabi, dá um alô aí, depois eu sigo com a apresentação. Oi, gente, boa noite. Eu sou Fabiana, né? mas todo mundo me chama de Fabi, Fabi Silva, sou pedagoga aí. É, cria da Baixada Fluminense, não mais residente nesse território, mas sempre cria. E sou coordenadora de mobilização da casa. Mas antes de chegar nesse lugar, de ser coordenadora, eu também fui aluna, fui parceira, fui parte da rede de liderança. Então, bem ansiosa para trocar com vocês. Excelente, Fabi, valeu. Então, é isso, gente. O é... que a gente pensou aqui para o encontro de hoje, é esse, esse é o primeiro encontro do módulo, né? a gente ainda tem o um encontro de quarta-feira, tem um dia inteiro de troca de experiências no domingo, lá em Mesquita, e temos uma aula na semana que vem. Né? Então, tem um, temos uma trilha né, de conhecimento para construir. E aí, o que eu pensei para o dia de hoje, e a gente está todo mundo ainda, né, também muito na expectativa da sistematização dos dados, né? e os dados eles vão é, ser fundamentais para a gente pensar a nossa estratégia de incidência política a partir do curso né, de justiça hídrica e energética nas favelas. Então, o trabalho de levantamento de informações que vocês fizeram, sistematizado, vai, é um componente da, dessa estratégia de incidência que a gente vai construir. Então, o que eu pensei aqui, eu e o Fabio organizamos para a aula de hoje, é, foi um pouco, tanto apresentar, aí não tem muito como fugir disso, um pouco da Casa Fluminense e da estratégia de atuação da gente, porque ela tem muito a ver com a estratégia do curso, ela tem muito a ver com uma estratégia, diria tanto um quanto orgânica, disso, de pensar coisas a partir do território, organizar a informação e pensar em incidência. Então, trazer aqui algumas... um pouco dessa nossa atuação e como ela pode ajudar a gente a pensar na nossa estratégia de incidência por aqui e trazer alguns cases aqui para a gente pensar junto né? É, como os dados podem fazer diferença é, nesse processo de incidência política. É, então, é isso. A gente se organizou aqui para a gente fazer uma apresentação de, sei lá, uma meia hora, 40 minutos, no máximo os dois. Vamos tentar, que às vezes a gente a falar e, e vai muito, mas, sobretudo, para deixar um tempo para a gente ouvir vocês. E eu já adianto que a pergunta que eu gostaria que, que vocês, desde já, já começassem a pensar e a gente conversar um pouco mais depois da apresentação é que experiências ou referências de incidência política vocês possuem, que, eventualmente, vocês já participaram de algum movimento na sua comunidade para cobrar alguma coisa, ou foi na universidade, ou foi em qualquer outro espaço. Então, esse é o momento da gente compartilhar isso e construir um entendimento comum sobre o que a gente entende de incidência política ou advocacy. É até o termo que eu vou trazer, vai ser o termo advocacy. E, e como é que isso abre caminho para a gente pensar na estratégia aqui, que é um, um resultado concreto do curso. Tá bom? Então, deixa eu chamar aqui a apresentação para a gente seguir nesse papo. Vocês estão vendo? Então, tá. Como sim. É, vamos, deixa Eu puxar, não sei se daqui dá para tirar. A palavra com como apresentação de slide, Henrique, para ah, ficar com a tela inteira. Obrigado. Agora, eu não sei se. Tem um negócio aqui de preto, mas. Não sei se eu tiro isso. Bom, vou lá, gente. Vou falar para não ficar enrolando muito. Então, está aqui, né? A apresentação, Henrique Silveira, Fabi, no curso Pesquisando e Monitorando Justiça e Hídrica e Energética nas favelas. E eu coloquei o título, né? eu coloquei assim, né? política, barra, parênteses, advocas, uma experiência a partir da Casa Fluminense. Então, eu quero falar muito a partir dessa nossa experiência e como isso pode ajudar a gente a pensar a nossa estratégia aqui conjunta. Eu sei que aqui algumas pessoas já conhecem a Casa Fluminense, talvez até tenha visto, visto parte dessa apresentação aqui, mas é por aqui que a gente começa. Né? A Casa Fluminense é isso, uma organização da sociedade civil, fundada em 2013, com a missão de atuar para a construção de políticas públicas na região metropolitana, com né? um foco sempre na agenda de redução das desigualdades. O que é importante aqui compartilhar na largada? A, a, a nossa estratégia, gente, vocês estão vendo aí esse spin, base de três pilares, né? o pilar de mobilização, o pilar de informação e o pilar de incidência isso tem muito a ver com o curso, está diretamente ligado ao curso. Né? Aqui vocês têm um processo de mobilização de lideranças locais, vocês têm um processo de construção de informação a partir do território, de sistematização dessa informação, de tornar essa informação legível e utilizável. E agora a gente caminha para o terceiro passo, que é como é que a gente cria ação política com essa informação. Então, achei que era legal compartilhar isso aqui, porque... Existe, sim, uma estratégia orgânica na ideia de mobilizar, informar para fazer incidência. Então, vamos lá, passando aqui. Aqui, né enfim, daqui a escala que a gente atua, a gente atua olhando para a região metropolitana do Rio de Janeiro, uma região que hoje tem 22 municípios, vai lá de Itaguaí até Tanguá, é, incluindo Petrópolis, então, uma região muito grande, 12 milhões de habitantes, muito complexa e muito desigual. É para ela que a gente olha, né? É, como eu falei, essa estratégia da Casa Fluminense... Eu queria tirar esse negócio. Uh, essa estratégia da Casa Fluminense, como eu falei, essa parte de incident, de Perdão, Mobilização, Informação e Incidência. Então, nessa parte de mobilização, a gente tem alguns projetos, né? sem me alongar muito aqui, a gente também tem um curso de políticas públicas, é, com alguma similaridade com o curso que vocês estão fazendo. A gente tem, então, um espaço de formação, capacitação de lideranças, a Ana Paula faz parte conosco, muito nos honra. A gente tem um fundo que apoia projetos com recurso financeiro, né? apoiar com recurso de mil, 5 mil, reais, 10 mil, reais, alguns projetos na região metropolitana, e a gente tem o Fórum Rio. Então, aqui é um esforço de formação, de apoio financeiro e de articulação que a gente promove para é, fomentar essa rede de mobilização de ativistas, de lideranças sociais pela região metropolitana. Então, essa é a nossa base de mobilização. É... No eixo de informação, pessoal, a gente tem alguns produtos, não vou falar de todos deles aqui, mas tem um produto fundamental que dialoga diretamente aqui com o nosso trabalho, que é a questão dos dados. Né? Quer dizer, a gente está falando aqui de incidência política com dados. Então, dados, a gente pode utilizar tantos dados secundários né que são lá os dados que são produzidos pelo, pelo IBGE então alguém produz esses dados e a gente vai lá nessas bases de dados e organiza a informação e também tem os dados primários né que são aqueles ou geração cidadã de dados que é o que vocês estão fazendo vocês no território estão levantando e organizando esses dados. O mapa da desigualdade, ele trabalha com dados que já existem. Então, a Casa Comércio não constrói o dado na ponta. Ela vai lá no IBGE, ela vai no DataSus, ela vai no ISP, ela vai no Ministério da Educação e organiza uma base de dados que, às vezes, é difícil acessar e a gente torna ela mais simples para as lideranças sociais terem mais conhecimento sobre os seus territórios. Então, queria compartilhar com vocês essa ferramenta e, e, e daqui a pouco a gente compartilha aí no, o link no chat também, gratuita para baixar. Esse mapa ele tem 40 indicadores socioeconômicos e de oferta de serviços públicos em 10 temas, né? habitação, emprego, transporte, educação, cultura, assistência, enfim, são 10 temas sobre os 22 municípios da região metropolitana. Esse mapa, pessoal, ele é a base de muito das estratégias de incidência política que a Casa Fluminense faz. Né? Então, a gente é, se pauta a partir dele para fazer as incidências que a gente vai falar de algumas daqui a pouco. Então, só para vocês terem uma noção, o mapa é, é, é, tem esse formato, tem os 22 municípios aqui. Esse é um mapa, por exemplo, de renda média da população, o que está de azul é a renda mais alta, que é basicamente essa área costeira do, da cidade do Rio de Janeiro, Zona Sul, a parte grande da Zona Norte, Ilha do Governador, Niterói. E a área vermelha é a área mais pobre, que tem a renda menor. Então, você vê uma grande mancha de pobreza no, na, na periferia metropolitana, basicamente toda a Baixada Fluminense... Zona Oeste do Rio de Janeiro, as favelas do Rio também estão pontuadas de vermelho e até lá o leste, Tanguá, Rio Bonito, Boraí, São Gonçalo e, e, e outros municípios do leste. Então, é, aquilo que a gente já sabe sobre a pobreza é uma visualização gráfica com os dados de renda média é, familiar para que a população aqui, para que as lideranças possam acessar. Então, está é, disponível para vocês, então a gente tem uma série, vou só passear por alguns aqui, sem entrar em muito detalhe, esse daqui é um mapa sobre o peso da tarifa do transporte, isso é importante para daqui a pouco a gente falar de uma experiência de incidência que a gente teve na área do transporte. Se vocês olharem, o que está de vermelho, pessoal, é, é aquela população que gasta mais dinheiro com o transporte público, né? Então, é a população da periferia, da Zona Oeste, e da Baixada e lá do Leste, que é a população que ganha menos e que paga mais com o transporte público. Né? Chega a pagar 20 a 25, em muitos casos até 30% do que ganha, gasta com passagem. Então, é isso, mora longe, ganha pouco, demora muito para se deslocar e gasta muito para se deslocar. Então, essa é um pouco a síntese aí do nosso o nosso desafio metropolitano né? de, de melhorar o transporte e o desenvolvimento econômico na periferia da região metropolitana. Então, só um exemplo de um, de um mapa que a gente tem e que ajuda a gente a embasar certas pautas políticas. Aqui é mapa de orçamento dos municípios, né? o orçamento per capita, quanto cada município tem de recurso para a sua população durante um ano, né? por habitante. Então, é um, é um dado que a gente pega lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é, e a gente organiza dessa maneira simples para todo mundo acessar. Enfim, orçamento da cultura, quem se interessa mais por cultura pode ver aqui quanto o seu município investiu do orçamento em cultura, tem municípios que investiram zero reais em cultura, tem município que investiu, é isso, zero 11, como é o caso de Caxias, minha cidade, então aqui a gente consegue enxergar onde é que está indo dinheiro para a cultura. Por exemplo, Niterói aqui é o que mais investiu, investiu 1,5% do seu orçamento em cultura, né? então aqui a gente pode ver na prática quem tem compromisso ou não com a cultura. Enfim, são vários mapas, esse aqui é um mapa de esgoto, um tema-chave aqui para o nosso curso também, né? o tema... É, a gente fala de acesso à água, mas acesso à água também tem a ver com destinação das águas pluviais e águas de, de, de esgoto. Então, várias informações também. Hum. Vamos lá, que mais? Vou passar aqui. Dado de coleta seletiva também, dados muito baixos, né? nossa cobertura de coleta seletiva. É muito baixa na região metropolitana. Muitos municípios não produzem, não possuem nenhuma política municipal de coleta seletiva. Então, outro tema também fundamental quando a gente está falando de justiça climática, de justiça ambiental. E o último mapa aqui, como eu falei, só estou ilustrando aqui, sinalizando que existe para que vocês possam acessar e, e aproveitarem, é o mapa de é, desastres ambientais. E, infelizmente, infelizmente, esse é um tema que vai ficar cada vez mais recorrente. Né? A gente teve mais de 200 mortes em, Niterói, em Niterói não, perdão, em Petrópolis no início do ano e com a questão das mudanças climáticas, do aumento das tempestades, a gente, infelizmente, teremos mais casos de, de enchente, de deslizamento e a gente precisa de política pública para tornar as cidades mais resilientes. Esse dado é um dado muito triste, que é a quantidade de pessoas que estão morrendo por desastres ambientais na região metropolitana do Rio. É... Pois bem, enfim, estou passando tudo rapidinho aqui. Essa foi a parte de informação, gente, que eu compartilhei com vocês, que tem a ver com agregação dos dados. Mas, além dos dados, a gente também tem propostas, né? A gente tem as propostas da Agenda Rio 2030, que a gente vai falar mais um pouco na, na próxima aula. E, além da, das propostas da Agenda Rio 2030, que é o conjunto de propostas que a Casa Comunista organiza, a gente também tem ajudado muitos coletivos locais a produzirem agendas locais, agendas locais 2030, que é o tema da nossa próxima aula. Então, não vou nem entrar tanto nesse assunto aqui e como esse pessoal está conseguindo avançar em estratégia de incidência a partir do território. Incidência de narrativa né? e de organização de conhecimento. Né? mas só para dizer que essa é uma ferramenta que a gente acha que tem muito a ver com o processo desse curso. E, e por fim, e essa é a última tela antes de entrar aqui na parte de incidência, essa tarefa que é... Não a gente precisa conseguir construir é, capacidade de monitorar as políticas públicas. Né? Não basta a gente cobrar elas... É, esporadicamente, a gente precisa acompanhá-las ao longo do tempo para que a gente mude essa realidade. Então, a gente tem muito foco nesse monitoramento cidadão, de como é que a população pode construir as lideranças, os coletivos podem construir capacidade de monitorar é, é, é, situações, seja de violência, seja de ausência de políticas públicas, como é que organiza essa informação e como é que faz a ação política em torno delas. Um, por exemplo, um dos casos que eu vou narrar já na próxima tela é o caso desse, de um livro que está aqui com a capa rosa, não sei se vocês estão vendo, aqui na direita, na parte de cima à direita, que se chama um livro chamado Não Foi em Vão. É uma das publicações de monitoramento que a gente tem né, sobre mortes por acidentes ferroviários, mortes né, por acidentes ferroviários, e que a gente conseguiu uma ação de incidência com ele. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Opa. Ah, na verdade, é um pouquinho mais na frente que eu vou dar os exemplos. Primeiro, né, trazer aqui algumas, algumas provocações para vocês. Né? Eu estou trabalhando aqui, pessoal, com o tema de advocacy, que a gente também pode traduzir aqui como incidência política, mas a Advocacy tem um, um, um conceito, um, enfim, uma conceitualização mais detalhada, que é a próxima tela. Mas, quando eu estou falando da Advocacy aqui, pessoal, estou falando de incidência política, tá? E aí existem várias imagens, né? E vocês, se vocês conseguem escrever aí no chat, fica à vontade para escrever. O que vocês pensam sobre incidência política? se claro. dissidência é o quê? É fazer um protesto, é fazer uma campanha, tem a ver com mudança cultural, tem a ver com lobby. Então, quem tiver alguma ideia aí, fica à vontade para compartilhar, porque esse é o conceito que a gente espera construir com vocês aqui é, e a gente aprofundar junto nessa noite de hoje. né Enquanto vocês pensam e fica à vontade para escrever eu já aproveito para compartilhar aqui com vocês um conceito, né? esse conceito do advocacy. Né? O que, que a gente está querendo dizer quando está falando de advocacy ou essa incidência política? Né? A gente está falando de uma, inciden... de uma participação política sistematizada. Essa é a palavrinha-chave. Ela não é só espontânea, ela é sistematizada, ou ela é pensada de maneira estratégica, ela é pensada como um conjunto de atividades para atingir um fim. Né? Então, a gente está falando de uma, de uma participação política sistematizada, cujo objetivo direto não se, não se constitui, não constitui luc como lucro monetário financeiro, né? mas sim a promoção e a defesa de causas, articulando um conjunto diferente de ferramentas e metodologias. Novamente... É, a gente está falando de um conjunto de atividades. Né? Não, muitas vezes as pessoas confundem mobilização com incidência política. Não é isso. Mobilização é um dos elementos da incidência. Né? E aqui a gente tem os, os elementos que a, a, o advocacy articula. Né? Advocacy articula aí na nossa lista. Relações governamentais e institucionais, articula Comunicação, articula pesquisa e geração de conhecimento, engajamento e mobilização e letígio estratégico. Então, olhando isso, a gente de cara já percebe que algumas coisas a gente já está fazendo curso e algumas a gente vai fazer. A gente já está fazendo engajamento e mobilização das lideranças. Vocês estão aqui, diferentes lideranças de diferentes territórios. A gente está organizando pesquisa e geração de conhecimento. O Caio está agora lá editando tudinho. E é, é, é... a gente, por exemplo, está previsto uma, uma coletiva de imprensa né? da, a, daqui a pouco. Então, são elementos importantes que já estão colocados na nossa estratégia. A gente tem que articular melhor agora como é que a gente vai construir relações governamentais e institucionais, que relações são essas, e onde e como faz sentido utilizar o litígio estratégico? O litígio, pessoal, é a ação jurídica. Né? Quando você entra num processo jurídico, uma ação na justiça, você está falando de litígio estratégico. Né? Você vai mover uma contra empresa que não está oferecendo luz elétrica na comunidade aí de Rio das Pedras. Isso tem a ver com litígio. Né? Então... Opa internet é, Então, rapidamente, aqui eu, esse conceito aqui para a gente fazer a base do nosso conhecimento sobre incidência. Avançando aqui na minha apresentação, aí eu trouxe aqui três casos, a Fabi vai fechar falando de um, que é o quarto, mas assim, esse daqui é um, é um caso muito importante para a gente sobre utilização dos dados de incidência política. Talvez algumas pessoas que acompanham o trabalho da casa conhece uma luta que a gente faz denunciando mortes em, por atropelamentos né, é, na supervia. É uma história que parte de uma menina que morreu atropelada. A, irmã, a prima dela começou uma luta por justiça, porque a supervia disse que a, a prima dela tinha se suicidado e ela estava lutando para dizer que a prima não se suicidou, que ela morreu por negligência da supervia. E a gente começou, junto com essa pessoa, que é a Rafaela Albergaria, a levantar os dados de pessoas mortas na supervia. E a gente descobriu que tinha muitas pessoas que estavam morrendo em ac... ditos acidentes na supervia, quando não era falta de segurança mesmo que a supervia proporciona para o seu usuário. Então, a gente levantou vários dados, a gente fez uma publicação, que é aquela que eu mostrei em cima, a gente conseguiu fazer que esses dados eles entrassem na CPI dos trens, que foi feito em 2017, esses dados foram para o relatório final da CPI, é... fizemos algumas atividades também, mas, sobretudo, foi aprovado um projeto de lei na Assembleia Legislativa, fruto dessa luta, eu estou encurtando aqui a história, claro, é, chamado Dossier Joana Bonifácio, que é essa menina que morreu em Coelho da Rocha, em São João do Meriti, quando foi pegar o trem. Esse PL, por exemplo, pessoal, obriga ao Instituto de Segurança Pública divulgar o número de mortes por acidente de trem, porque esses dados eles não eram divulgados. A Casa Fluminense, junto com a Rafaela, os familiares, a gente que vê, via a Lei de Acesso de Informação foi atrás da informação sobre a quantidade de pessoas mortas. E só para vocês terem uma noção, em 2018 teve mais de 80 pessoas que morreram nos trens. É, no ano de 2018. Isso é mais de uma morte por semana. É muita gente morrendo nos trens da supervia. Então, a partir dessa denúncia, com esses dados, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que agora obriga o, o Estado, através do Instituto de Segurança Pública, a divulgar regularmente o número de mortes é, por acidentes, né, por, por, por atropelamento ferroviário. Então, esse aqui é um, um exemplo que eu gostaria de compartilhar de como usar o dado para é, é, fazer uma incidência, nesse caso, a aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa. É, essa daqui é uma luta né, muito popular no Rio de Janeiro, talvez algumas das pessoas que estão aqui nessa sala até devem podem ter participado delas que é a luta contra o aumento da passagem. A Casa Filhense faz parte aqui do movimento contra o aumento da passagem no Rio de Janeiro, a gente é um dos articuladores. E esse também é, um, é, um, é uma ação de... Aqui é uma ação que a gente fez em 2021 contra o aumento da passagem. A passagem ia aumentar de R$ 4,70 para R$ 5,90. E a gente se mobilizou junto com outras organizações, fazendo um conjunto de atividades é aquilo que estava ali naquele PPT que eu mostrei. Né? A gente tanto fez atividades de mobilização de parceiros no tema, a gente mobilizou é, comunicação, imprensa para denunciar o aumento, os dados, por exemplo, a gente utilizou o dado que eu mostrei lá em cima do mapa da desigualdade, sobre o peso da tarifa no transporte, para dizer o seguinte, ó, a população já gasta muito com transporte, em alguns casos, um terço da... Da, da, da renda com transporte, o, o transporte não pode aumentar para R$ 5,90. Então, a gente utilizou aquele dado na carta que a gente enviou para a Supervia, para o governo do Estado e para a Defensoria Pública. E depois que a gente enviou para a Defensoria Pública, a Defensoria Pública acionou o Ministério Público e eles entraram lá com uma medida judicial para barrar o aumento junto à Supervia e o governo do Estado. Então, né? Então, a gente fez essa ação jurídica, o litígio, para barrar o aumento, junto com a defensoria, mas também fizemos a ação de rua junto com o movimento estudantil. Né? Mas também fizemos uma campanha online junto com o Meu Rio, aquelas campanhas de pressão, panela de pressão, pressionando a supervia e o governo do Estado para não aprovar o aumento. Então... É... Isso só pro... acionamos a imprensa, né? acionamos mobilização em frente às estações de trem. Né? Não fizemos uma ação só na central, fizemos em Queimados, em Madureira, em Gramacho, vários lugares. Então, repito, é um conjunto de ação para que a gente pudesse ter barrado o aumento, que seria de R$ 5,90, e foi para R$ 5,00. É claro que a gente queria aumento zero, mas entre R$ 5,90 e R$ 5,00, a gente considera que foi sim uma vitória, parcial, mas foi uma vitória para segurar o aumento. E aqui, utilizando esses dados do mapa da desigualdade, mas também fazendo articulação política e institucional com a defensoria, com mandatos parlamentares também da LERJ, com o movimento estudantil, com a imprensa, juntando todo mundo para pressionar o governo a reduzir a, a, a passagem, né? ou não permitir o aumento. É... E o último aqui, exemplo, eu passo para a Fabi, pedi para a Fabi tentar falar mais rápido do que eu, não consegui falar tão, tão breve quanto eu queria. É... Esse daqui é o Parque Verde Realengo, talvez algumas pessoas aqui também conheçam essa lá. Rio de Janeiro, para transformar um terreno baldio, né? um terreno abandonado da antiga fábrica de cartuchos é, que tem ali em Realengo, num parque. Essa luta, pessoal, isso é importante também a gente falar de incidência política, a vezes ela demora muitos anos. Essa luta começou em 2004, ou seja, ela vai fazer 20 anos a luta dos moradores de Realengo para a construção desse parque. Então, ela teve várias etapas, né? é, porque o Exército quer construir hoje um condomínio de prédios nesse, nesse parque, e a população luta contra isso, quer que transforme num parque verde. Né? Hoje é uma área degradada, né? eles querem que construa o um parque. A população organizou, por exemplo, um parquinho verde, né? uma ocupação cultural, que é essa foto que está na, na esquerda de vocês. É, fez campanha também no meu Rio, pressionando o governo municipal para a criação desse parque. É, então é isso sempre articulando a ação cidadã como ocupação cultural, com também a articulação política, seja na Câmara de Vereadores, seja diretamente junto à Prefeitura para transformar o parque, o terreno baldinho no parque. Finalmente, depois de muita batalha, e eles utilizam dados também, só para vocês terem uma ideia, alguns dos dados, vocês podem ver aí dados de área áreas verdes, né? Eles argumentam que a zona oeste, essa região, perde 2% de área verde ao ano, né? Então esse é um argumento forte para dizer precisamos de um parque aqui, porque os dados mostram que a gente está perdendo a área verde. Então a partir desse tipo de argumento, junto com articulação política, articulação institucional, ação na imprensa, pressionar o governo está a prefeitura e a Prefeitura conseguiu colocar né, no, no plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro a meta de implantação do Parque Verde Realeno. Então, é também uma vitória, uma vitória parcial, né, porque a gente só vai contar a vitória quando o parque estiver pronto, de verdade, mas já é um compromisso firmado, já está nas metas da Prefeitura, da gestão do Eduardo Paes nesse ano, a criação do Parque Verde Realengo, né? tem do, tem, tem a meta de construir dois parques, o de Realengo e o do engenho de dentro. Né? Então, foi uma luta para colocar isso no plano estratégico, é, além de outros processos também, junto à Câmara de Vereadores e à Assembleia Legislativa. Então, enfim, rapidamente aqui alguns casos né, de, de, de ação, de utilização dos dados e de, de articulação para poder avançar nas causas. É, e aí, é, essa era a minha parte, tomara que eu não tenha falado também tão de baforida aqui para vocês, é, eu queria chamar a Fabi para falar aqui rapidamente também do caso da Defensoria Pública, né? a Fabi, inclusive, nessa época, trabalhava na, na ouvidoria da Defensoria Pública, então acompanhou essa situação de perto, que tem a ver com falta de água nas, nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, passar a bola aí, Fabi, você narrar rapidamente e a gente abrir aqui para conversar com, com essa turma aqui, que essa sala já está bem cheia para a gente conversar. Beleza? Obrigada. É, primeiro, né, falar, sejam bem-vindos para a galera que está chegando aí. É importante, né, a partir do que o Henrique trouxe, pensar na questão dos dados também, do acesso à informação, elaboração de propostas, entender aonde a gente consegue fazer incidência, também os nossos atores parceiros, né? Acho que fica uma, uma experiência que é a importância da gente ser redes. Vocês estão num curso com diferentes territórios, então, é, quando a gente lá atrás, né? Enquanto favelas em luta. É, começou a questionar logo assim, a partir do Covid, né, da entrada do. dessa inserção do Covid dentro do território nacional, e a gente sabia o impacto dentro dos territórios de vulneráveis, né, de favela, porque, assim, quando a primeira coisa que a Organização Mundial da Saúde falou era que precisava ter a questão da higienização, sobre lavar água, mas como, como assim ter água, quando nos nossos territórios não tinha água para a gente poder fazer uso? Então, as lideranças de favela entraram em contato com a ouvidoria da Defensoria para ver como a gente poderia, de alguma forma, fazer com que a CEDAI, né, fornecesse o... a água para esses territórios que tinham essa questão. E uma das coisas que, que ficou dessa experiência assim, é a importância desse tecimento de rede. Né? A partir dessa movimentação, né, do que pouco se falava sobre o novo coronavírus, as favelas já faziam já essa movimentação de denunciar a ausência de, da falta d'água. Para além do calor, do desconforto que as torneiras secas trazem para essas pessoas, a falta de acesso à água o Canadá traz prejuízos econômicos, sociais enormes, como comércio fechado, crianças sem condições de higiene, famílias sem ter como cozinhar em casa. Isso sem falar no desperdício de recursos, de recursos públicos. Né? Isso é uma outra, uma outra etapa. E aí, como eu disse anteriormente, a Organização Mundial da Saúde falou que tinha que ter água. Só que, segundo essa organização, para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 4,3 dólares em saúde global. Ou seja, não é somente ter água, é pensar como essa água impacta também na questão econômica. O que nos possibilita concluir que cada real não investido em serviço de saneamento e água, gastamos mais com saúde ou abrimos a mão dela. E foi justamente a partir desse olhar e desse pensado dos territórios vulneráveis que a gente chega na defensoria através da ouvidoria pública da, externa, né? E a ouvidoria simplesmente abriu o canal de diálogo com os territórios e conseguiu, a partir desse canal de diálogo, é, elaborar né, um formulário e conseguiram captar centenas de denúncias de mais de 140 bairros né, e favelas diferentes em 14 municípios do Estado, fazendo a coleta de informações que foram analisadas, apuradas e entregues aos núcleos especializados da Defensoria Pública. E a partir dessa inserção do, da galera dos territórios de favela, a Defensoria em é, atrelada ao Ministério Público, geralmente eles estão em lados né, separados do, do pensar a justiça, um está ali para acusação e outro está ali para defesa, mas eles entenderam que essa pauta precisava ser unificada. A partir dessa unificação, houve a entrada na justiça para que a justiça reconhecesse o direito desse cidadão comum que está ali dentro desses territórios vulneráveis, que muitas vezes não tem dinheiro para comer, quanto mais para poder pagar uma conta d'água, terem acesso à água. Houve né, a movimentação pensando aí todo esse cenário de justiça, a galera conseguiu, a galera que eu falo, não é somente a ouvidoria da Defensoria, a Defensoria UMP, o MP, mas a galera de favela que também entrou junto ali e que cobrou a posição do, da justiça, e eles conseguiram fazer com que houvesse né, dentro da justiça a, a possibilidade não somente da CEDAI ligar a água das pessoas, mas também ceder carros-pipas. E a partir de, de toda essa movimentação, oba, vitória e tal, é, a justiça entendeu mais à frente que não, que a população desses territórios vulneráveis precisavam pagar água para terem acesso a ela. Porque eu estou querendo, eu finalizei, né, gente, quando a gente pensou na, nesse encontro, eu deixei esse movimento de pensar água para o final. É porque... Esse processo de incidência em política é um processo que ele é demorado, ele traz resultados extremamente importantes, mas não existe uma sessão de milagre, é trabalho. E esse trabalho ele só consegue ter resultados no futuro se houver uma unificação das pautas. E o pensamento também, a partir do entrelaçamento da rede, que toda essa movimentação... Né, de pensar a política e pensar como a gente pode incidir nessas políticas, precisa ser desse entrelaçamento dessa rede. É por isso que é importante, quando a gente pensa e a gente traz para cá, né, o olhar sobre o curso, sobre esse encontro, sobre a possibilidade que a gente tem a partir dessa movimentação, de trazer com que os territórios que aqui estão representados, consiga, a partir dessa formação, Criar estratégia para incidência política futura, a gente vê que espaços de formação como esse precisa ser cada vez mais é, intensificados, assim. E que esse, vamos dizer, as ferramentas que os alunos estão adquirindo nesse, nessa formação, elas não fiquem engavetadas e sim elas se tornem prática em vez de ser só discurso. Eu acho que a gente ainda vai ter, né, outro encontro a ideia é realmente de eu falar bem rapidinho para a gente ouvir mais vocês, saber o que, que vocês estão pensando a partir do que, do, no caso das ferramentas que vocês adquiriram dos encontros passados, e aí quando a gente tiver outro encontro, a gente vai ter aí a possibilidade de criar estratégias conjuntas para a gente fazer com que haja uma incidência focada em relação a pensar a região metropolitana, mas também pensar no nosso trabalho local, assim. Eu acho que o principal é, as ferramentas que eu estou adquirindo nessa formação não são para ficar engavetadas, e sim para serem utilizadas no trabalho que eu desenvolvo no meu território. É isso. Boa, Fabi. Obrigado. E aí, pessoal, acho que a gente fecha a nossa apresentação aqui com uma pergunta, né, para a gente tratar aqui essa conversa. Como falei, é a primeira aula, a gente queria compartilhar... O um pouco dessa experiência nossa olhando dados em incidência política, trazendo alguns elementos importantes para a gente pensar em incidência. É... Mas a pergunta que eu quero deixar aqui para abrir a nossa conversa é que experiências vocês possuem de incidência política? O que, que vocês entendem sobre isso? Já participaram de algum processo de incidência? Para a partir disso a gente pensar como a gente vai construir junto o processo que desdobra do curso. Eu... Boa noite a todos e todas e todes. É, todo mundo me conhece. Sou de Itaguaí, né? E estou muito feliz de estar participando do curso da Casa Fluminense para aprender mais e poder compartilhar também. E também sou muito grata ao painel unificador COVID nas favelas porque foi um divisor de águas na minha vida. E com o painel eu aprendi, e, e tive que utilizar né, os conhecimentos que a gente estava obtendo aqui com as pesquisas muito simplórias que a gente estava desenvolvendo com a contagem dos casos e óbitos por Covid. E a nossa atuação aqui, enquanto Associação de Mulheres, é, a gente teve uma vitória através da atuação é, da incidência política nós fomos um dos últimos municípios é, com retorno das aulas presenciais. Por quê? Com números, com dados, com informações, eu e mais seis mulheres fizemos um trabalho que a gente mapeou a cidade, os postos de saúde, as escolas, a gente conseguiu provar que haveria um alto índice de contaminação que a cidade não teria condição de suportar né, é, um, alto, um, um, um pico maior com a volta às aulas, e que isso seria um verdadeiro é, genocídio aqui para a população. Então, a gente fez um documento com todos os números, foi um documento assim, elaborado é, com, com as duras penas e a gente conseguiu confrontar as, as informações fajutas do site oficial da prefeitura com os dados do painel unificador Covid nas, nas favelas. Então, a gente conseguiu mostrar para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, que não tinha condição de voltar às aulas. né E nós fomos a ao a, último município. O promotor falou que a gente deu muito trabalho então, assim, o nosso trabalho, o trabalho todo que a gente deu, né, para a gestão pública, é, salvou muitas vidas. Salvou vidas de crianças, de famílias inteiras que nós todos morreríamos. E, e qual não foi a, a, a, a discrepância maior? Que as aulas voltaram. O meu filho pegou Covid na escola... E eu peguei Covid do meu filho, que pegou na escola. Então, é, a Covid é real e a gente precisa, de fato, atuar com a incidência política, porque o poder público não está nem aí para a população periférica, gente. Quanto mais gente morrer, melhor. Tanto a gente vê as questões de violência, né a, a, a questão do transporte público, a questão da saúde, da educação. Enfim, a gente tem que estar aqui nas aulas mesmo. É, temos que estar em todas mesmo, né, Fabi? É, para poder buscar mais informação para a gente se defender e defender os nossos. Porque a gente não, é, eu não poderia lutar pelo meu filho não voltar para a aula, mas eu poderia lutar por todos os filhos das outras mães que estavam mobilizadas comigo contra a volta às aulas. Foi isso. Valeu! Valeu! Obrigado, Ana! Não sabia dessa, dessa experiência muito exitosa que vocês tiveram aí com relação... Enfim, melhor exemplo não poderia ser do uso dos dados para fazer uma incidência política. Obrigado por, por compartilhar e parabéns aí pela iniciativa aí junto aqui com o painel unificador. Eu entendi que a Ilacy está escrita, certo? Eu acho que eu falei correto. Ilaci. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu falar aqui. É, aqui na nossa comunidade... A gente tem feito um trabalho, uma mobilização muito grande, a situação do resíduo, a situação da educação. Agora estamos trabalhando agora na parte da violência contra a mulher. Mas o que eu queria falar mesmo é a respeito desses fios de telefone, de internet, por quê? Desde 1980, a Telemar entrou dentro das comunidades trazendo os fios, né? colocando a internet é, telefone para todo lado, e a maioria da, do povo, da população pobre, poderia ter poder, um, um telefone é, de mesa nas casas. Depois disso, o que que acontece? Ficamos à mercê de quem? De ninguém. Ninguém é o dono dos cabos. Eu gostaria de saber se como a gente pode mobilizar esse trabalho das, dessas retiradas, desses fios, de dentro das comunidades, porque os postes estão caindo. Poucos dias, é, não poucos anos, né? Atrás, eu pedi para tirar um pouco aqui da, de frente da minha casa, mas o rapaz ele só tirou lá de baixo, por quê? Ele viu que o poste estava caindo, eu fiz a reclamação, trocaram o poste, ele tirou um bocado dos fios, Sim. mas ele falou assim, oh, não tem como a gente subir mais não, tia, porque é muito fio, e isso aí tem que fazer uma mobilização mais, geral, aí, porque é muito, para a gente, o nosso trabalho aqui não foi esse, foi só para ligar aqui o fio daqui, dessa casa, colocar a luz. E nisso nós ficamos, como Cruzane falou, o fio nem nosso é, que eu fiz da telefonia. E eu, depois agora desse trabalho da com a Rede Favela, com né, um o grupo, eu tenho observado que não é só aqui no Cruzeiro, não é só ali em Olaria, é em todos os bairros do Rio de Janeiro. E não vejo ninguém mobilizando isso. Eu tenho certeza que quando tirar a metade desses fios da, da telecomunicações de dentro das favelas, porque hoje em dia as internet é só um cabo só, vai facilitar muita coisa. Isso provoca incêndio. Aqui perto da minha casa mesmo já provocou incêndio três vezes no fio. Três vezes o, é, já pegou fogo ali no poste. E um, um, uma preocupação nossa e um prejuízo total é que quando chega na casa das pessoas, não sabe nem o que fazer. E ninguém pensou no incêndio maior, e ela está geral. É porque o pessoal teve uma... Na última vez, eu vi alguém, na segunda vez, eu vi alguém jogando água. Eu falei, não, não faz isso. Não fazia jogar água, pior. Não, não, pega terra, vamos pegar terra. Começamos a pegar sacos de terra ali da loja de terra e jogar, onde foi amenizando aí depois chamar a Light para poder vir apagar o fogo o que não era da Light era esses filhos todos e nisso os filhos estão caindo estão caindo pelas portas dos moradores as crianças passa para lá passa para cá brincam puxa não dá choque mas isso eu vejo assim no meu ponto de vista tem que ter uma mobilização geral porque não é só aqui devido a gente estar na rede favela sustentável fazendo essa mobilização a gente pode perceber que em todas as comunidades, todos os bairros do Rio de Janeiro, existe esse, essa, essa coisa aí da, do esquistolfo, fio caindo, forte caindo, porque são poste de madeira, aí você pede é, para pede poder, para a Light vir, a Light fala que não é com ele, aí fala, e fica assim, aquele lá para cá e ninguém resolve nada. Eu estava aqui com meus botões pensando, falei, meu Deus, alguém da defensoria pública tem que. Ir dar uma força nisso, na gente nisso aí e partir com isso para Brasília para chegar lá no telecomunicações e a gente agilizar isso, porque é uma coisa que está sendo, é, não sei se é mundial ou global, mas ou menos eu vejo que na comunidade é geral, as comunidades todas que eu entro, eu vejo o mesmo problema de, dessa, parte, dessa coisa dos filhos, filhos todos, e filhos todos embolados, você não sabe quem, quem é o filho da light, quem é o filho da, da telecomunicação. E os próprios rapazes, quando vem puxar um fio de uma internet, e vem entrando uma internet nova, eles não sabem. Aí começa aquela luta, e joga o por cima. Aí os deles ficam esticadinhos, bonitinhos. E os outros ficam aquelas... Mas é muito fio. Pé da minha casa parece até uma teia. De tanto fio Perfeito, Anacim. Obrigado. Valeu para a gente gerar aqui a fala eu vi que a Hélida também se inscreveu eu acho que esse assunto aí do fio tem tudo a ver aí com segurança justiça energética né eu acho que acho que esse é um ponto aí como é que a gente pode pensar ações em torno disso eu acho que você deu uma pista boa né de fato não vi ninguém falando disso ainda Hélida, compartilha com a gente aí sua experiência então, coincidência então eu era uma pessoa totalmente com aversão a versão à política, né? então, falasse de política eu já me dava a ah, mudar de assunto. E só que assim, com, com o conhecimento que eu fui aprendendo aqui na rede e também ano passado eu fiz o um curso de formação de líderes aqui em São João de Meriti, nossa Meriti, até organizado por vocês também. Então assim, já, assim, acho que é o conhecimento mesmo que vai mudando a nossa mente que aí a gente sai um pouco da caridade, né? daquela coisa só de ser solidário, para passar para uma luta de direitos. Né? A gente começa a compreender que a gente não tem que ficar só ah, porque eu sou bonzinho, eu sou aquilo, mas é a gente falar mesmo, usar nossa voz, usar nossa presença, para buscar e defender os direitos que a gente tem. Né? E esse curso... Ele, como a, Gabi havia, a Fabi havia falado, ela, ele ampliou muito os, os horizontes. Porque, assim, a gente foi com o propósito da questão da justiça energética e hídrica. Só que ele fez a gente ver muito mais além as nossas necessidades. Porque quando nós começamos o nosso trabalho aqui, em 2014, a gente fazia muito na rua. Aí veio a pandemia a gente recolheu, né? E acabou que, depois da pandemia, a gente foi ficando recolhido, recolhido e fazendo só o nosso mundinho. E esse curso fez pra, com que a gente saísse de novo, voltasse a olhar a comunidade com um olhar de coisas que podem ser realizadas, coisas que a gente pode, pode começar a exigir, a cobrar, a, a trabalhar nessa questão das políticas públicas em São João, porque São João é uma cidade muito assim, né? De territórios, de políticos, essa é minha área, essa aqui é minha área, essa aqui é minha área. E, então a gente fica muito presa a isso. Só que a gente tem como a gente colocar a nossa voz em ação e fazer muito mais pela nossa cidade, né? Então, essa foi a minha experiência, assim. Uma experiência muito boa. Temos muitos problemas com a questão da água aqui. É questão de energia também, mas a água e esgoto é um problema muito sério aqui na cidade. Mas. Pode ser. A experiência tem sido, né? Eu ainda não sou muito assim engajada essas coisas questões políticas ainda não conheço muito estou começando a ler estudar um pouco mais mas assim acho que essas formações são fundamentais assim para ampliar nossos horizontes é isso obrigado Élida muito bom saber que você participou lá do nossa Ameriti. legal demais só vai é, só vai sinalizar quanto tem uma rede né grande se formando e eu acho que a gente precisa estreitar isso, parceria e conhecimento. Obrigado por partilhar. Alguém mais aqui? Alguém que talvez... É isso, a gente está numa fase aqui de compartilhar experiências de incidência, né? Talvez alguma coisa que você participou, mas um processo que você viu, às vezes, na internet, é, na TV, falou, pô, olha que legal, que mobilização bacana que gerou um resultado X, né? O que que... Alguma inspiração, acho que a gente está aqui nesse momento tá atrás de inspiração para pensar o nosso processo de incidência política. Né? Eu acho que isso importa, por isso que eu pedi a palavra. Eu, eu diria que, é, que eu não conheço a experiência a fundo, mas se ele só está fazendo uma coisa, mesmo que ele esteja plantando, que é uma ação muito louvável, mas se isso não faz uma articulação com o Poder Público para ter escala, isso não é incidência política. É, é, é, tá na chave da mobilização. Entende? Eu vou lá, ah, eu quero limpar, por exemplo. Eu, há um tempo atrás, junto aqui com o pessoal de São Gonçalo, estou até com uma camisa do movimento lá de São Gonçalo, a gente ajudou a fazer uma limpeza de uma praia em São Gonçalo, chamada Praia Amagata. A gente limpou a praia. A gente limpou a praia e tal, junto com os moradores locais, e aí beleza e tinha uma coisa de troca de experiência isso que a gente fez é uma ação de mobilização não dá para dizer que isso é uma incidência política incidência política seria um processo mais amplo e o objetivo ser que haja uma política de limpeza das praias da baía de guanabara entende é... a ação que o garotinho <risos> fez aí de plantação ela é muito importante ela é fundamental mas para ser incidência política, você precisa ter uma estratégia de como fazer com que essa ação impacte os tomadores de decisão, por exemplo, da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, para que a Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu assuma esse programa, esse projeto como uma política pública. É isso que a gente precisa. Está nesse... tá virando isso. Está virando ah, isso. Legal. Está então, virando acho... isso porque agora uhum. os agora os insumos da restauração florestal são fornecidos pela secretaria, né? E ela está dando suporte da logística toda da restauração da região, né? Só que em contrapartida essa mobilização da sociedade civil de vários projetos, né? Como é, EAE, ONG Via Verde, Menino que planta, que são vários projetos em Nova Novo Guaísu. Isso não está fomentando política pública. Ela dá o um insumo, ela cria infra, mas isso não está fomentando, por exemplo, o um Programa Municipal de Educação Ambiental. É é, ela está se apoiando nessa mobilização até como um paliativo, e a gente está em 2022, tem eleição envolvida aí. Perfeito, Igor. Essa é a parada. Isso deveria gerar um programa municipal de reflorestamento e que dentro desse programa inclua iniciativas da comunidade, como a desse garotinho. Agora, a política não pode ser estou ah, dando um suporte aqui ao garoto. É bom? É melhor que nada? Evidente. Mas a incidência tem que ter uma coisa mais estruturada. Mas excelente compartilhamento, Matheus, muito bom. É, perdão, alguém levantou a mão aqui eu perdi. E, comenta aí, o que você achou aí do que veio da galera? Como é que a gente pode seguir construindo esse processo junto? Uma das coisas que, que eu sempre falo é que a galera que mora nos territórios vulneráveis, ela já tem as ferramentas, ela já sabe como fazer. E muitas vezes vai fazendo é, na famosa gambiarra. Né? É a lei da sobrevivência. Aí você imagina o impacto da, de cada gambiarra quando elas se unificam e conseguem fazer para além da lei da sobrevivência, sabe? é Fazer incidência em política de planejada e bem articulada. Eu acho que com isso a gente consegue pensar numa mobilização para além da esfera dos nossos territórios, assim. Mas sempre olhando para os nossos territórios enquanto protagonista dessas né, dessas organizações e dessas mudanças que a gente quer e luta para que se tenha. Então, pensando aqui, por exemplo, é, eu sou muito ruim com nomes, mas a primeira aluna que falou sobre a questão do Aylacy, que falou sobre a questão do, da energia, dos cabos e como isso impacta né? tanto negativamente pensando no visual do território, mas também pensando no perigo, né? a questão da pipa, das crianças jogando marimba, o, o tênis agarrado ali e por aí vai. E uma das coisas que, que se pode pensar, é uma, que dá, faz ainda muito efeito, é o um abaixo assinado. Né, dentro do próprio território, um abaixo-assinado. E aí, a partir desse abaixo-assinado, vai na defensoria pública, núcleo, de def... núcleo especializado em defesa do consumidor, e faz uma ação conjunta de todos os moradores pedindo que a Light, ou no caso, é... as empresas que fornecem serviços de internet, né, linha de telefônica, a Embratel, acho que é, é a Embratel, faça, essa, no caso, a retirada desses fios que não são mais utilizados, mas que colocam ainda a vida dessas pessoas que moram nesse território em risco. Isso é o primeiro movimento. As ferramentas, mesmo aquelas, né, por mais que hoje a tecnologia seja a rede social, é, as ações civis públicas que são importantes, mas essas tecnologias do papel e caneta, pegar número, pegar assinatura, ainda causam muito efeito ainda podem e devem ser incentivados. Primeiro, porque isso faz com que haja uma mobilização no território quando o próprio território entende que aquela dinâmica ali não é uma dinâmica isolada da pessoa que puxou a ação, e sim que aquilo dali que está na porta da casa dela pode gerar um incômodo e até futuramente um acidente que pode colocar a vida dele em risco. Isso é um ponto. O segundo ponto, quando eu disse na minha fala inicial sobre... É, que as ferramentas que vocês estão adquirindo né, nessa formação, elas não podem ficar engavetadas, é muito nessa, nessa relação de troca que vocês estão tendo, tanto com as aulas no formato online, quanto com os encontros presenciais. É, conhecer também quais equipamentos, né, pensando no poder público, é, podem ser utilizados para ajudar vocês dentro das lutas que vocês travam. E uma outra coisa, gente, que eu acho que esse ano a gente está em ano de eleição, é, no campo, né, pensando aí governo do Estado, deputado estadual, federal, senador, é, no caso, governador, presidência, mas ano que vem é um ano também muito estratégico, que é o ano de eleições de conselhos, então, assim, conselho tutelar vai ter eleição, Muitos conselhos, por exemplo, dentro dos territórios de vocês, tanto no Rio, Baixada, Leste, né? trazendo aí um olhar para São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, esses conselhos eles precisam ser ocupados por vocês, porque decisões orçamentárias são muitas vezes é, feitas no escurinho porque não tem conselhos atuantes nos territórios. Então, ao ocupar esses espaços também é uma estratégia de luta e incidência em advocacia então, assim, é olhar quais ferramentas que eu posso utilizar no cotidiano que, né, das minhas práticas, enquanto ferramentas de lutas e estratégicas também para fazer com que o meu território adquira o conhecimento dos direitos que ele tem e também para que a liderança garanta minimamente a minha segurança e a segurança dos meus. Eu acho que olhar o um movimento de construção em rede é olhar para si, olhar para essas outras questões que nos atravessam. A gente vive uma realidade agora que defensores de direitos humanos, que vocês são defensores de direitos humanos, é, com pautas diferentes, né, com outras colocações, são olhados como é, um fator negativo dentro da sociedade por algumas pessoas. Então, cada vez mais sabe, é, se empossar desse discurso hum, hum. do que é direitos humanos, que direitos humanos é para além de defender a vida da pessoa, no sentido, né? Quando pensa aí nas operações policiais que ocorrem dentro dos nossos territórios, mas é defender a vida quando falta a estrutura da luz, quando os fios estão ali colocando as vidas das pessoas em risco, a ausência de saneamento básico ou a precariedade desse saneamento básico. Então, a gente que, né, nós que, que estamos nesse lugar de liderança desses territórios, porque é importante também falar, porque eu tô da casa, mas eu também. Faço um trabalho no território né, que eu vivi até o ano passado, no caso, 30 anos da minha vida, que é o Parque das Missões do Pitcaxias. Eu me mudei tem um ano, exatamente. Então, assim, mas ainda assim o trabalho continua. Ontem mesmo foi o dia da mulher negra, a gente fez um trabalho lá com as mulheres do território. Quando a gente está nesses territórios vulneráveis, nós somos também uma representação da, vamos assim, de um processo de empoderamento desse território. Então, é olhar para si, olhar para o território, entender quais as ferramentas que a gente pode utilizar para fazer com que a gente não caminhe sozinho, para que outras pessoas se mobilizem junto com a gente para conseguir fazer com que o trabalho aconteça. Eu acho que olhar as possibilidades que essa formação traz e como vocês podem levar esse processo para dentro do território de vocês, para vocês não estarem sozinhos. Porque a luta, só, a né, nossa luta individual, quando ela não tem outros parceiros do nosso território com a gente, ela acaba ficando muito cansativa. E antes da rede, né, pra, pensando na rede externa, a gente precisa ter uma rede local, que ela gera uma rede de proteção e também uma rede de avanço dentro das pautas que a gente quer levar para dentro. Eu acho que fica aqui, para encerrar esse, essa primeira, esse primeiro encontro da casa com vocês, que... Pensar em incidência, em advocacy, pensar em mobilização, é também olhar para as minhas práticas e como eu posso fazer com que essas questões que atravessam externamente dialoguem com o que a gente vive internamente dentro do nosso território. E como as ferramentas que vocês estão adquirindo nessa formação podem ser levadas para que outras pessoas também consigam se mobilizar e fazer com que haja incidência em política. Valeu, Fabi, muito obrigado. Show. Eu... Então, para fechar aqui, eu acho que a Fabi trouxe ótimos elementos aqui para a gente ir amarrando essa noite de hoje, a primeira do, desse módulo. É, eu só queria fechar por, reforçando algumas ideias que a gente buscou trazer e trabalhar com vocês hoje. Primeiro, que a ideia desse conceito de, de, de advocacy ou de incidência política como uma ação sistematizada, né? uma participação política sistematizada com um conjunto de atividades, de metodologias e de ferramentas. Então, a gente não pode pensar a incidência como um ato espontâneo. Isso também pode ser ação política, mas a gente está falando de uma incidência política organizada, que pensa uma ação, pensa outra... E esse conjunto de ações, naquela tela que eu compartilhei, eu depois vou enviar para o Igor, ele pensa esses elementos, pensa assim, engajamento e mobilização do território, pensa produção de conhecimento, pensa comunicação, mas também pensa relações governamentais e institucionais e litigância estratégica, ou seja, ação na justiça. Então, a gente tem que pensar um conjunto de atividades que envolva essas essas cinco dimensões para a gente ter uma incidência política com mais força, mais capacidade de fazer diferença. Então, queria reforçar que essa foi a ideia que a gente trouxe aqui. E dentro desse ponto tem um que vocês já trabalham muito, que é engajamento e mobilização. E queria reforçar isso que a Fabi falou, da importância da gente ter redes locais. A rede local ela é que vai ser a base para que as cinco outras coisas aconteçam. É, então, queria reforçar isso, nossa tarefa continua a ser construir é, ação comunitária com força, com, com, com muitos moradores, com muitas lideranças, então, é isso. Obrigado, é, Tereza, prazer gigante estar com vocês aqui. Então, essa foi a ideia que a gente quis compartilhar hoje, obrigado a que todo mundo compartilhou, a Ana, a Ilaci, a Hélida, o Matheus, a Janine... Eu acho que saíram várias dicas aqui, a gente não vai aprofundar agora, mas o que a Ilaci falou sobre os fios do, dos postes, coisa muito interessante. Inclusive eu fiquei pensando se não já existe é, Ilaci, talvez já tenha até legislação sobre isso, talvez não seja implementada. Mas isso valeria, por exemplo, uma tarefinha nossa de vamos pesquisar um pouco mais o que que existe sobre qual é a responsabilidade da empresa telefônica depois que ela sai do território. Deixa o fio lá, é, né? É, tem um bom tema aqui para trabalhar, se for o caso, né? Enfim, várias coisas legais que foram faladas aqui. E eu quero dizer, para seguir fechando, que no próximo encontro, nessa quarta-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre agendas locais, que é uma estratégia, uma metodologia que a gente tem aqui na Casa Fluminense, que ela junta, pessoal, narrativas e dados, narrativas dos territórios com os dados do território, dados secundários ou primários, para organizar agendas locais. Essa é a agenda de realengo que eu falei, conta aqui toda a história é, do território, e isso ajuda na incidência política que eles fazem, porque eles têm um material impresso, é, tem também né, a, os dados que eu falei do livro Não Foi em Vão, que virou um projeto de lei, então, a gente vai falar um pouquinho dessas publicações, especificamente das agendas locais, e vamos ver como isso pode continuar inspirando a gente a produzir a nossa estratégia de ação política. E, sem dúvida, para fechar, no domingo, a gente vai ter uma, um dia inteiro juntos lá em Mesquita, aí nesse momento já com os dados, para a gente trabalhar junto e pensar tá, objetivamente o que a gente pode fazer para fazer uma incidência política na área de justiça energética, e na área de justiça hídrica, tá bom? Então, é isso, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado aí pela, pela aula é, e animado para a gente seguir construindo esse módulo de incidência política com vocês.